Ai, cala, e Jesus Sa. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós.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 Reverendíssimo Padre Adriano, alegria em estarmos juntos neste encerramento do tríduo do Padroeiro São Benedito, ele que é exemplo de santidade e de seguimento a Jesus na nossa paróquia, a ele dedicada. Saúdo também os profissionais da área da veterinária que estão aqui presentes, sejam bem-vindos a esta celebração, porque além da missa de hoje ser invocando a bênção de Deus sobre os animaizinhos de estimação, também esta missa está sendo celebrada na intenção de todos os profissionais que se dedicam à saúde dos animaizinhos, sejam de pequeno ou grande porte, destas pessoas que se prepararam e que exercem agora este serviço a todos que deles necessitam. Também saúdo aqueles que nos acompanham ao vivo pelo sistema de transmissão. Muitas pessoas enviaram mensagens hoje dizendo eu estarei participando da missa com o meu animal de estimação, junto comigo. Então, o um abraço vai para aqueles que estão acompanhando e também o nosso carinho, o nosso respeito aos animaizinhos de estimação daqueles que estão em casa. E vocês, queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, que vieram também rezar conosco, celebrar conosco, o terceiro dia do Tríduo a São Benedito e celebrando também a festa de São Francisco de Assis. Importante lembrar que São Benedito, em um certo momento da sua vida consagrada a Deus, ele deixou de viver entre a natureza no Eremitério e foi para um convento franciscano. A mandato do Papa da época. São Benedito obedecendo a regra que o Papa havia imposto. Então, ele vai para o convento mais próximo. Deixa a vida de solidão que ele vivia. Nas cavernas entre a natureza para viver num convento. Então, São Francisco é pai fundador do carisma de São Benedito. São Benedito era franciscano. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de São Francisco, um dos santos mais populares de toda a igreja, chamado também como o seráfico. Ele era filho de Pedro Bernardoni e nasceu com o nome de João, no ano de 1181. Mas seu pai, que era um rico comerciante, esteve na França e gostou muito do país. E aí mudou o nome do menino começou a chamar o pequeno João de Francisco, Francesco, porque ele gostou tanto da França e era um jeito de chamar o menino de francesinho. Então, era uma homenagem ao país que ele visitou e gostou. E o menino foi crescendo aos cuidados de seus pais... De uma família de boa situação financeira na sociedade da época, na Itália, até que, incentivado pelo pai, o jovem Francisco, ele se alista para uma guerra. Já era jovem, sonhador e vaidoso. Por isso, era também uma situação de status. Uma pessoa da sociedade como ele participar do exército. Mas quando chegou a hora dele partir para a guerra, ele começa a ter sintomas de febre. E acaba desistindo ir ele não consegue e acaba ficando e isto entre os delírios das febres que ele passava naquela época, naquele momento ele ouviu uma voz que com ele falava dizendo Francisco, o que é mais importante para você servir a Deus ou servir aos homens? E ele deu a resposta àquela voz. É melhor servir a Deus. Então ele acaba voltando para sua terra natal de Assis. E decide ir fazer uma visita a Roma. E quando ele chega... Na tumba de São Pedro, ele se sente tocado pela graça. Todo o dinheiro que ele tinha no bolso, ele coloca aos pés do sepulcro do apóstolo. E pensa, o que vale a pena ter tanto, sendo que nada me pertence? E, generosamente, este é o primeiro gesto de entrega que Francisco faz daquilo que estava sob o seu domínio. E aí, a partir disso, ele toma uma decisão de se desapegar de tudo aquilo que era luxo, vaidade, para assumir a pobreza. A pobreza não significaria miséria, mas a pobreza significaria desapego. Ele volta à casa do pai desta viagem de Roma, rezando, e volta silencioso. E a família percebe que ele já não usava mais suas roupas como de costume, mas sim, uma roupa comum de mendigo. Aí o jovem Francisco vai passear pelas campinas em Assis e acaba encontrando um homem doente de lepra. Naquela época, as pessoas que contraíam a lepra eram desenganadas tanto pelos conhecimentos médicos, quanto também deveriam ficar à parte da sociedade, porque esta cruel doença, além de fazer com que o corpo da pessoa exalasse o um mau odor, também para muitos era repugnante. Então, São Francisco, quando vê o doente de lepra, ele sente isso, repugnância e nojo. Mas, no seu coração, ele ama aquele doente com o amor de Jesus. Então, ele desce do seu cavalo, vai, e abraça aquele leproso e o beija. E, a partir disso... O desejo de Francisco seria de amar a todos como Cristo amou. Então ele sai pelos campos até chegar numa pequena capela praticamente destruída pelo abandono, a capela de São Damião. E entre aquelas ruínas existia um crucifixo, Francisco se ajoelha aos pés daquele crucifixo, e ali tem uma experiência com Deus. Ele ouve uma voz que diz a ele, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. E foi o que ele fez. Começou a restaurar as igrejas da cidade, carregando pedras e chamando a atenção das pessoas. O pai ficou escandalizado com isso, porque para o pai isso era uma vergonha. Seu único filho, seu herdeiro, agora vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que ele havia sonhado para o filho. Em vez de usar os trajes luxuosos, o filho se vestia como um mendigo com roupas praticamente esfarrapadas. Então o pai o denuncia para o bispo. E o bispo chama Francisco e ali os três têm uma conversa. Francisco então diz claramente, um versículo bíblico, quem ama o pai ou a mãe mais do que a Jesus não é digno dele. E simplesmente ele arranca toda a sua roupa, fica nu diante do pai e do bispo e joga aos pés do pai tudo o que lhe tem. O bispo então o abraça e dá a ele um traje, o acolhe e pede que ele continue vivendo esta fé. E aí, mais pessoas começam a se unir a ele. Outros jovens, movidos pelo exemplo de Francisco, que agora já não ia mais nos bailes da sociedade não frequentavam os jogos de caça, de azares, mas que viviam em silêncio, em adoração, em oração, outros jovens que buscavam também um sentido de vida, começam a ajudá-lo. E eles vão reconstruindo as igrejinhas, os oratórios, e isto causa tanta alegria no coração deles, que eles começam a viver um estilo de vida cuidando de doentes reconstruindo igrejas e vivendo em oração pedindo também a esmola as doações para que pudessem viver até que eles se juntam como um pequeno grupo e um dia eles leem um trecho bíblico. Jesus dizendo, se queres ser perfeito, vende o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. E esta palavra iluminou o coração destes jovens que buscavam um novo sentido de vida e eles começam a se organizar para viverem em comunidade. Não somente reconstruindo igrejas, mas tendo um caminho a ser seguido. E é nesta época que Clara, uma jovem da sociedade, começa a admirar a radicalidade de Francisco e de seus colegas. E ela também se desapega de toda a sua posição social, dos seus bens materiais e abraça o ideal do evangelho. Deixar tudo e ter Cristo. Então, Clara, se une a Francisco e com ela outras jovens que também já estavam admirando este estilo de vida, de pobreza e de apego a Deus. Então, Francisco vai até o Papa Inocêncio III e apresenta toda a sua ideia, apresenta tudo aquilo que estava em seu coração como uma regra de vida. Viver a radicalidade do Evangelho. O Papa reconhece que não poderia ser apenas uma ideia humana, mas sim uma inspiração de Deus. Por isso o Papa aprova oficialmente aquilo que Francisco, aquilo que Clara e seus companheiros estavam vivendo em Assis. até que São Francisco, ainda muito jovem, devido às suas penitências, acaba ficando enfermo e também começa a ter uma dificuldade em seus olhos, por isso vai perdendo a visão e seu estado de saúde vai piorando, até que no dia 3 de outubro de 1226, Francisco de Assis morre oferecendo sua vida a Deus e deixando uma comunidade de seguidores. Tanto no ramo masculino, quanto no ramo feminino. E já no leito de morte, ele louva toda a criação, juntamente com a criação, ele louva o Criador. Por todas as maravilhas que foram criadas para a humanidade. Alguns escritos dizem também, que São Francisco até se comunicava com a natureza, se comunicava com os animais. Já porque tinha o coração puro, já porque era um místico de Deus. E ele foi canonizado pouco tempo depois, em 1228, dois anos depois, já porque era admirado, respeitado por todos e se tornou também padroeiro da natureza, padroeiro dos animais, já porque se, se sentia parte da natureza, ao ponto de chamar o sol de irmão, a lua de irmã e até mesmo a morte de irmã. E se sentir parte da natureza significa dizer que todos nós somos filhos do Criador. Então hoje nós recordamos a memória deste homem admirável que há cerca de 800 anos atrás marcou a história da igreja marcou o cristianismo com o seu desapego e também com sua forma de vida, de unicamente olhar para Deus e viver para Deus. Assim como nós ouvimos no evangelho de hoje, Jesus entra num povoado, para visitar as irmãs Marta e Maria Marta o acolhe E vai preparar tudo aquilo para oferecer ao Senhor Maria fica fazendo sala para Jesus E ouvindo aquilo que ele tinha para dizer e aí Marta se coloca diante de Jesus e diz, o senhor não se preocupa que a minha irmã está aqui e eu estou sozinha com todo o trabalho? E Jesus responde, ah Marta, não te preocupas, tu andas tão agitadas por tantas coisas, uma só é necessária, Maria está aqui comigo, ela escolheu a melhor parte. E esta parte não lhe será tirada. Quando nós olhamos para a vida dos santos, como São Francisco e também São Benedito, nós conseguimos entender que eles escolheram a melhor parte. Na certeza de que tudo neste mundo é passageiro, a melhor parte era estar com Deus e ser de Deus. Por isso a radicalidade deles em deixar tudo, em estarem também disponíveis até mesmo para o sofrimento, nos mostra que o amor que eles tinham por Deus era um amor perfeito, um amor que superava todas as coisas deste mundo. Então hoje, vamos guardar o nosso coração, o exemplo vivo de São Francisco, para que em nenhum momento da nossa existência o nosso coração se agarre com as coisas deste mundo. Mas que nós busquemos em Deus o sentido de tudo, porque de fato Ele é o sentido de tudo. E São Francisco encontrou nele a razão de viver e somente Deus preencheu seu coração. Então, pedindo a intercessão de São Francisco, de São Benedito, assumamos a nossa posição de Marta e de Maria, a Marta que se coloca para servir. E Maria, que se coloca também para acolher as palavras do Mestre. Que o São Francisco de Assis nos ajude e que São Benedito interceda por nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos ficar em pé.